Nos últimos três anos, uma adolescente roubou a cena em todas as discussões sobre meio ambiente e mudanças climáticas, discursando nos principais eventos ao redor do mundo e incomodando vários chefes de Estado que não têm agido para uma preservação dos recursos naturais de forma eficiente. No dia de hoje, a gente vai falar sobre ela, a Greta Thunberg, e também sobre a forma de protesto dela, que nada mais foi do que um ato de desobediência civil, assim como Tumor fez no século XIX. Nasceu em Estocolmo na Suécia em 3 de janeiro de 2003 Ainda na sua infância, ela foi diagnosticada com a síndrome de Asperger, que hoje é tida como parte do espectro autista. Além disso, ela também foi diagnosticada com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o transtorno obsessivo compulsivo, o toque e mutismo seletivo, que é quando a pessoa para de falar em algumas determinadas ocasiões. Embora ela reconheça as dificuldades que ela pode ter por causa desse diagnóstico, ela também considera que determinadas circunstâncias, esse pode ser seu superpoder. Por exemplo, eu acho que a gente pode citar aqui o caso do hiperfoco, que é uma coisa que os neuroatípicos têm muito. O seu ativismo começou depois que ela convenceu os pais dela a fazerem várias mudanças no estilo de vida, para eles conseguirem reduzir a pegada de carbono deles. Em agosto de 2018, a Suécia havia passado por várias crises de calor intenso e vários incêndios também. Sem nenhuma ação efetiva tomada por conta dos líderes, no dia 20 de agosto de 2018, a Greta decidiu fazer uma greve escolar até as eleições que seriam em setembro desse mesmo ano. Então todos os dias, no horário em que ela deveria estar no colégio, ela caminhava até a frente do parlamento sueco com seu cartaz escrito Greve Escolar pelo Clima em Sueco. O que a Greta reclamava, os pedidos que ela fazia, principalmente, era para que o governo da Suécia reduzisse as emissões de carbono de acordo com o que foi firmado lá no Acordo de Paris. Algumas pessoas no início passavam pela Greta, tentavam fazer ela displadir essa ideia, falando que ela era muito jovem, que ela tinha todo um futuro pela frente, que ela precisava se assim, ir para a escola, ela precisava estudar, ela precisava se formar. E a Greta sempre respondia alguma coisa parecida, dizendo que os governantes não estavam preocupados com o futuro dela. E se o mundo continuasse da forma que estava sendo, que futuro que ela teria? Então não fazia diferença se ela ir para a escola ou não, se formar ou não, porque ela não via o um futuro nisso. Eventualmente outras pessoas passaram a apoiá-la e a cada dia mais e mais pessoas se juntavam à causa. A gente pode fazer um paralelo aqui com a desobediência civil. A desobediência civil é um conceito que defende o desrespeito de leis por parte da população quando essa lei é julgada como injusta por essa população. É uma forma das minorias serem ouvidas. Considera-se que esse conceito surgiu a partir dos escritos de um ativista norte-americano chamado Henry David Thoreau. Ele viveu no século XIX e além de ativista, ele era poeta, naturalista, pesquisador, historiador, filósofo e abolicionista. Em 1845, o Turbot, ele já não estava em conformidade com o sistema. E aí nesse ano ele simplesmente resolveu largar tudo e ir morar no meio de um bosque. Ele construiu uma cabana ele mesmo, no entorno do lago Alden, perto de Concord, nos Massachusetts. Lá ele pôde se dedicar integralmente a observação da natureza e a escrever. Ele fez um relato desse período em que ele viveu nos campos, talvez seja seu livro mais famoso, que se chama O Alden ou A Vida nos Bosques, que foi publicado em 1854. Além do Alden, ele escreveu também um livro chamado A Desobediência Civil, e esse livro foi publicado em 1849. Lá ele afirmou que talvez a desobediência seja o único caminho a ser tomado quando as leis existentes são injustas e o Estado o obriga o homem a cometer ou ser conivente com ações que vão contra os princípios dessa pessoa Então ele questionava o porquê de um cidadão seguir uma lei Mesmo que ela se perisse em seus princípios Nesse ensaio ele manifestou seu descontentamento E os motivos que fizeram ele parar de pagar um imposto ao governo dos Estados Unidos Porque ele via que esse imposto ele servia principalmente para fomentar uma guerra Naquela época era a guerra mexicano-americana que aconteceu de 1846 até 1849, em que os Estados Unidos tomou diversos territórios que pertenciam inicialmente ao México. Truro chegou inclusive a ser preso pela recusa a pagar esse imposto. Ele considerava a guerra injusta e então ele resolveu se rebelar contra o Estado, simplesmente parando de pagar um imposto. Esse tipo de desobediência, ele não é um ato de desordem. Seu elemento fundamental é sua aplicação de maneira não violenta. Ou seja, a obediência civil busca uma transformação social reivindicada por um ato de rebelião realizado de maneira não violenta. Essa é uma transgressão que é realizada publicamente, pois o seu intuito não é desobedecer leis com uma finalidade destrutiva ou egoísta, mas sim colocar em evidência as injustiças sociais como uma forma de combatê-las. Na história da sociedade moderna, a gente pode citar alguns exemplos de desobediência civil. Os casos mais conhecidos talvez sejam de Mahatma Gandhi, no contexto pela luta da independência da Índia, e também as ações conduzidas por Martin Luther King, no contexto pelos direitos civis afro-americanos, nas décadas de 1950 e 1960. Agora que a gente já entendeu, o que é a desobediência civil, a gente pode realmente ver que o que a Greta fazia era um ato de desobediência civil, apesar de muita gente não ter a referência do Toulon. Após as eleições gerais, a Greta voltava, voltou pro colégio, mas as greves continuaram apenas nas sexta-feiras e foram intituladas Fridays for Future, ganhou até uma hashtag, isso em português significa cestas pelo futuro. E com a notoriedade, diversos outros países passaram também a protestar na sexta-feira. Países como a Holanda, Alemanha, Finlândia, Austrália... Todos se uniram para lutar junto com a Greta contra as mudanças climáticas às sextas-feiras. Nas redes sociais, a Greta também passou a ser muito ativa e disseminar a consciência ambiental. Ela foi convidada pelas Nações Unidas para discursar na COP24 e, na sua declaração, em 12 de dezembro de 2018, a Greta afirmou Mas para fazer, temos que falar claramente, por mais confortável que isso possa ser. Só se fala de crescimento econômico verde e eterno porque tem demasiado medo de ser impopular. Só se fala em avançar as mesmas más ideias que nos meteram nessa confusão mesmo quando a única coisa sensata a se fazer é puxar o freio de emergência. Vocês não são maduros suficientes para dizer que a situação é essa. Até esse fato vocês deixaram para nós, crianças. Depois desses discursos, as greves escolares estouraram pelo mundo afora. Vários e vários milhares de adolescentes, inspirados pela Greta, passaram também a endossar protestos contra as mudanças climáticas. Em 2019, a Greta foi convidada mais uma vez para participar da Cúpula das Nações Unidas sobre a Ação Climática, mas esse evento ia acontecer em Nova York. Para evitar pegar um avião e emitir carbono, a Greta recebeu uma proposta de atravessar o Atlântico da Suécia até Nova York, num veleiro, e foi isso que ela fez. Chegando lá, ela fez talvez o discurso mais icônico dessa curta jornada dela. Aquele discurso onde ela está inflamada, com raiva, falando how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 As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, os ecossistemas estão colapsando. Estamos no começo de uma extinção massiva, e tudo que você pode falar é dinheiro e histórias de crescimento econômico eterno. Como você se espere! E esse discurso acabou repercutindo muito na mídia e gerando muito mais engajamento para a causa, mas por outro lado também vieram várias críticas. A campanha é criticada por diversos políticos e outros membros da empresa. Principalmente a gente pode citar aqui aquele trio de marmão de que gosta de falar Me...". que era o ex-presidente Trump, o presidente da Rússia Vladimir Putin e nosso infeliz As variam desde ataques pessoais, até mesmo que ela simplifica demais questões complexas e ela é pouco científica, coisa que não é, a gente sabe disso. Nas redes sociais, tanto Trump quanto o Putin zombaram da Greta. E a Greta, em resposta, atualizava sua bio do Twitter para refletir aquilo que eles tinham falado. E em dezembro de 2019, ela fez um tweet falando sobre os povos indígenas brasileiros. Os povos indígenas estão sendo literalmente assassinados por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal. É vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso. E aí, dois dias depois, o infeliz do Bolsonaro foi questionado sobre as falas da Greta. E aí ele falou basicamente, ah, a Greta é uma pirralha, tá ok? E aí a Greta já tava sem paciência, porque ela já tinha escrito ou um textão. E tanto quando o Trump falou, quando Putin falou, que quando o Bozo falou, ela só escreveu pirralha em português e ficou isso aí mesmo. Vários outros chefes de estado também já fizeram considerações contra a campanha da Greta. Só de uma forma bem mais elegante como edita, é como é o caso do Emmanuel Macron, da Angela Merkel, do Scott Morrison da Austrália, do Giuseppe Conte da Itália, do chefe da OPEC. E de alguns outros repórteres ao longo do mundo. Pelo menos a Greta não tá sozinha nessa, porque muitas organizações e personalidades defendem ela também. Vários saíram em defesa da Greta, falando que as pessoas só criticam seu autismo, lançam ataques pessoais, tudo pra tentar minar a influência dela. Mas em entrevista à revista Time, a própria Greta respondeu sobre as críticas que ela recebe online é bastante hilário quando a única coisa que as pessoas podem fazer é zombar de você ou falar da sua aparência ou personalidade, pois significa que elas não têm argumento ou nada mais a dizer. A Greta já acumula diversas premiações ao longo desses poucos anos. Em 2008, a Time já elegeu ela uma das 25 adolescentes mais influentes do mundo. Em 2009, ela já iniciou o ano, sendo eleita a Mulher Sueca do ano. Também foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz naquele ano. Na França, ela recebeu um prêmio chamado Prix Liberté, que além de um troféu, dava também 25 mil euros, que a Greta distribuiu para quatro instituições que lutam contra as mudanças climáticas. Ganhou o prêmio Fritjot, que comemora a liberdade de expressão. Foi eleita pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2019. A Universidade de Mons concedeu a ela o título de Doutor Honoris Causa. Em maio de 2019, a Greta foi capa da Time, onde foi descrita como o um modelo a ser seguida e a líder das gerações atuais. E a Vice também lançou um documentário de 30 minutos, intitulado Make the World, Greta Again, numa referência à frase de campanha do Trump. E esse documentário apresenta diversos líderes de protestos juvenis da Europa. Ainda em 2009, ela ganhou o principal prêmio da Anistia Internacional, que é o Prêmio Embaixador da Consciência por sua liderança no movimento climático. Ganhou a Medalha Ambiental de Guedes pela Real Sociedade Geográfica Escocesa, que automaticamente concedeu para ela uma bolsa honorária. Existem três espécies que foram descobertas e receberam um nome em homenagem a Greta Thunberg. Eu vou colocar aqui as espécies e também os nomes que foram dados em homenagem a ela. Ela ganhou também o prêmio do meio ambiente do Conselho Nórdico de 2019, mas ela recusou esse prêmio e enviou uma nota que foi lida durante o evento. É uma enorme honra mas o clima não precisa de mais premiações. O que precisamos é que nossos governantes e políticos escutem as melhores pesquisas científicas atuais e não prêmios. Ela ganhou o prêmio de Mulher do Ano também pela revista Glamour. A premiação aconteceu nos Estados Unidos, então ela não participou fisicamente, mas mandou uma nota e quem recebeu o prêmio em nome dela foi a atriz Jane Fonda, que também é ativista ambiental. Ela leu a declaração da Greta, abre aspas, Estou incrivelmente honrada por ter recebido este prêmio. Se uma nerd adolescente sueca, de ciências, que se recusa a voar e que nunca usou maquiagem ou foi um cabeleireiro, pode ser escolhida a mulher do ano por uma das maiores revistas de moda do mundo, então quase nada é impossível. Isso é esperançoso, porque é disso que precisamos agora para evitar uma catástrofe climática. Nós devemos fazer o impossível. Obrigada. Em dezembro de 2019, a Time nomeou a Greta como a Pessoa do Ano, e isso fez dela a pessoa mais jovem a ser nomeada Pessoa do Ano pela Time. Greta agradeceu nas mídias sociais, dizendo que era uma enorme honra e que compartilhava isso com todas as pessoas envolvidas nas Fridays for Future. A repentina ascensão da Greta ganhou até nome, que foi primeiro usado pelo jornal inglês The Guardian, mas também passou a ser usado amplamente, que é o Efeito Greta. Em 2020 foi lançado um documentário intitulado I am Greta, em português meu nome é Greta. É um relato que aborda a história da Greta, começando com a sua greve solitária lá na frente do parlamento, até alcançar o reconhecimento global passando inclusive pelos discursos mais famosos dela, período que ela velejou da Suécia até Nova York. Eu recomendo muito esse documentário, porque foi assistindo ele que eu aprendi sobre a história da Greta, muito eu ainda não sabia, e foi assistindo ele que eu tive essa ideia de fazer um vídeo e comentar a respeito do conceito de desobediência civil. Comenta aqui embaixo o que é que vocês estavam fazendo quando tinham a idade que a Greta tinha quando ela começou a mudar o mundo. Eu, com 15 anos, devia estar comendo terra. <risos> Brincadeira. Com 15 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio e eu já tinha uma bolsa de iniciação científica, então eu já estava ali envolvida com pesquisa acadêmica. Mas ainda assim, não chega nem perto de tudo que a Greta fez e faz. Se você chegou até aqui, Escreve aqui embaixo nos comentários a hashtag Make the world Great again Só para eu saber que você chegou até o final desse vídeo E se você gostou, dá aquele joinha Porque aí você me incentiva e me motiva a trazer novos vídeos E também o YouTube entende e ajuda a divulgar mais esse canal Se inscreve também, que assim você não perde o lançamento dos próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado se quiserem deixar alguma sugestão nos comentários também, fique à vontade, vai ser um prazer. E até a próxima!